No século XV, quem dominasse as técnicas de navegação através dos oceanos teria um grande poder nas mãos. Poderia fazer contatos comerciais com várias partes do mundo. Portugal investiu nessa ideia, financiando expedições e apoiando a pesquisa náutica. Foi o primeiro país a estabelecer uma rota de comércio marítimo com o Oriente. Esse fato, além de permitir negócios muito lucrativos, abriu espaço para que as fronteiras portuguesas atingissem lugares nunca antes imaginados.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 a viagem de Cabral tem fins claramente políticos. Dom Manuel, rei de Portugal, tem urgência em criar relações comerciais e diplomáticas com a cidade de Calicut, na Índia. Lá, o rei pretende fundar uma feitoria, que é uma espécie de escritório para administrar a compra e a exportação de mercadorias. Ah, Mas tranquila. Oh, tranquila demais! O que foi isso? Eu não disse. Vim daquela nau. O que será que está acontecendo? Não está acontecendo nada, senhor Capitão Mark. Mas vai acontecer, eu me garanto. Calma, mestre João. Minha calma já se esgotou. Conte-me seu problema. Nosso problema. Este barco é minúsculo. Estou rodeado de batatas e barris que vivem caindo em cima dos meus mapas, dos meus instrumentos. Entenda, mestre Não. <risos> eu é... não terminei. Como espera que faça meu trabalho num lugar assim? Isso não é justo! Sabia que sou tão importante quanto qualquer homem desta frota? E é mesmo! Mestre João é um dos poucos físicos que conhece o mapa do mundo feito por Perovaz Beusagudo. Este mapa mostra onde está localizada aquela misteriosa ilha cheia de pau-Brasil. Ouça, Mestre! Na verdade, o senhor é a pessoa mais importante desta expedição. Porém, essa importância tem que ser mantida em segredo. Ai, Jesus, que isso me passou pela cabeça. Senhor Capitão Mor, e agora? Será que estraguei tudo com os meus gritos? Não, não. Se contarmos a todos que o problema foi uma dor de barriga, tudo estará resolvido. Dor de barriga? Sim, sim. É... Pode ser. Estamos combinados. A expedição prosseguiu sem maiores incidentes. Até que numa madrugada, algo muito estranho aconteceu. Capitão, Capitão! O que houve, Maria inútil. Um grave problema, senhor. A caravela de Vasco de Ataíra desapareceu. Como pode ser? Ainda ontem eu havia estudado. Vascinei para Vasco. Tudo parecia em ordem. O que devo fazer, senhor? Sinalize para as outras caravelas. Vamos voltar imediatamente e descobrir o que aconteceu. Sim, senhor. Durante dois dias, a expedição procurou pela nau de Vasco de Ataí. Nem sinal de caravela ou destroços de que indiquem naufrágio. Acho mais provável que eles tenham se perdido. Devemos interromper a busca, senhor, imediatamente. Vamos retomar a rota prevista e que bons ventos nos conduzam a nós e a Vasco de Ataí. Os bons ventos não chegaram à caravela de Ataíde. Ela desapareceu. O sumiço gerou um clima de tensão entre os homens da Esquadra de Cabral. Afinal, avançavam por uma rota quase desconhecida, da qual se ouviam histórias de monstros, tempestades e naufrágios. Mas a aventura não terminou. Acompanhe a continuação da viagem com a nossa correspondente Ameríndia. É com você, Tainá. Obrigada, Joaquim. Mesmo confiando na experiência dos seus comandantes, somente a fé tranquilizava os marineiros. Havia 17 representantes da Igreja Católica na expedição e todos os dias havia cerimônias religiosas. Essas cerimônias significavam muito para os portugueses. As tradições da Igreja faziam parte de suas vidas, desde que nasciam até agora. hora mais. Fico imaginando o que farão esses padres tão longe de Portugal. O Papa tem interesse nas novas terras. Quer que a palavra de Deus chegue depressa a todos os lugares. Mas são lugares perigosos, inadequados para homens sem experiência militar. Não se engane, caro capitão Mo. Talvez esses frades tenham mais poder nas mãos do que todos os homens desta frota juntos. O que tanta festa o que são botando, senhor Peruvaz? são aquelas algas compridas Frei Henrique, é o um sinal de que estamos próximos da terra ah. Peruvaz de Caminha estava indo para as índias assumir o cargo de escrivão de alfetoria portuguesa até lá, ele cuidaria de registrar tudo o que acontecesse na expedição, era um escritor com pleno domínio de sua arte cada detalhe daquela expedição ficaria registrado para sempre nos escritos de Peruvaz Serra Vista! Serra Vista! Sônia, está vendo aqui no horizonte? Estou. Que coisa esquisita. Vamos avisar, primo. Vimos primeiramente um grande monte muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascoal. E a terra, senhor capitão Mor, Como será chamada? Terra de Vera Cruz. No dia seguinte, a frota de Cabral ancorou bem perto da praia para facilitar o desembarque. Veja, cacique! Há vários homens naquela canoa! Veja, senhor capitão Mor, Há vários homens na praia! Talvez sejam perigosos! Talvez sejam perigosos. Somos guerreiros! Eles já lutaram em muitas batalhas e sabem lidar com povos estranhos. Chame Nicolau Coelho. Ele já viajou muito pela rota oriental e sabe lidar com povos estranhos. Nicolau Coelho foi até a praia num bote com alguns homens. Vários tupiniquins já estavam na beira-mar, esperando e observando. <risos> Aqueles homens não usam roupas. Eles que são felizes. Eu mesmo estou morrendo de calor. Oi, ui, ui. Silêncio, muito cuidado. Eles são brancos. Nunca vi pele desse jeito. E aqueles objetos? Serão armas? Esperem, esperem. Vou fazer um sinal para eles baixarem as armas. Baixe as armas. Não queremos começar uma luta sem necessidade. Ah, eles entenderam. Vou jogar meu chapéu como um gesto de amizade. É um presente. É para botar na cabeça. Está funcionando. Eles entendem tudo. Hum, aceito o presente. Então, vou jogar este colar para eles. Acho que não teremos problemas com eles. Acho que não teremos problemas com eles. No dia seguinte, a foto encontrou um lugar melhor para ancorar os navios. Era um porto natural, seguro, protegido por recifes. Os tupiniquins estavam sempre por perto, observando tudo. Afinal, eles nunca viram nada parecido com aqueles homens e suas caravanas. De onde vieram? Serão homens como nós? Como nós não! Mas são homens, sim. Alguns velhos dizem que eles vieram para ficar. Não! Estão indo para algum lugar. Pararam para descansar. Você acha? Por quê? Porque não lutaram. Se quisessem ficar, lutariam conosco para tomar nossa terra. Talvez queiram ficar sem lutar. Pode ser. Vamos esperar e ver o que acontece. O cacique nos dirá o que fazer quando a hora chegar. O contato está feito. E agora? Como será a relação entre os portugueses e os tupiniquins daqui por diante? No próximo episódio, veja o que aconteceu na semana em que a frota de Cabral ficou ancorada naquelas terras.